Olha isso aí! caminhão, Deus, que é isso! Não, ônibus! Tudo, levou tudo embora, hein? Essa é qual eu delas, vou... na verdade, ô? Oh. Ah, ontem uma uma, uma tem uma máquina lá naquele canto. O que é aquilo lá? Estão clarinhando lá naquele canto lá, ó. A máquina que ele vai se empurrando nela e agarrou lá. Ah, rapaz! Meu Deus do céu! Transformador, foi tudo embora. Eu tô sem, eu tô sem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 e aí galera, Ei, galera ó. acabou com tudo, tudo, tudo, tudo, tem nada mais, nada, portaria, nada, nada, nada, Não, mas agora é se você arriscar aí meu filho, conforme for você vai junto, enquanto aquilo ali não passa